Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês uma coisa bem interessante de navegação Aliás, é um bom tempo que eu não falo de navegação aqui, né? É como você calcular a tua latitude em qualquer dia pela passagem meridiana do Sol Eu vou explicar tudo isso direitinho, de um modo fácil, simples Que vocês vão precisar apenas de ter três coisas para fazer isso Tá ok? Então, vem comigo Eu falei que vocês iam precisar de três coisas, na verdade vocês vão precisar de quatro coisas. Vocês vão precisar de um céu claro, de um sol visível, vocês vão precisar de um almanac náutico, vocês vão precisar de um horizonte e vocês vão precisar de um sextante. Essa, esses quatro itens vocês têm que ter na mão. Então, a primeira coisa a fazer é vocês estimarem a posição do navio, a posição geográfica, no local na hora da passagem meridiana do Sol. O que é a passagem meridiana do Sol? É quando o Sol passa pelo seu meridiano local, ou seja, quando ele está no ponto mais elevado do caminho dele. Depois que ele nasce, tá? ele vai chegar num um ponto mais alto da, da trajetória dele e depois ele vai se pôr, vai começar a diminuir de novo a altura até o pôr do Sol. Isso pode ser feito em qualquer dia, não necessariamente no dia do equinócio vocês vão calcular a latitude de vocês pela medida da altura com o sextante do sol durante a passagem meridiana dele então primeiro vocês vão estimar a posição do navio eu tenho um vídeo aqui ensinando a como fazer essa navegação estimada tá através da rota da, através do rumo do navio e da velocidade dele vocês calculam mais ou menos em quantas horas é, até a hora da passagem meridiana vocês vão navegar e com o compasso vocês vão lá traçar, vão colocar lá na carta aonde o navio de vocês vai estar e vão pegar a sua longitude estimada. Com essa longitude vocês vão transformar, no amanaque náutico tem a tabela de conversão de arco em tempo e vão transformar essa longitude em graus, minutos e segundos, vão transformar em horas e assim vocês vão conseguir ter a hora média local da passagem meridiana do Sol, tá, então vocês vão abrir o almanac náutico na página do dia, né, do dia que vocês estiverem e obter a hora média local da passagem meridiana. Eu tenho aqui um exemplo de almanac náutico em espanhol para mostrar a vocês como ver esse horário da passagem meridiana. Com a, com a longitude em tempo e a hora média local, vocês vão calcular a hora média em grinos da passagem meridiana, Tá? A hora média em Greenwich é a hora média local mais a tua longitude, se for oeste, ou a hora média local, e menos a sua longitude em leste. É claro, essa longitude é em tempo, tá ok? Com a hora média em Greenwich da passagem meridiana e o fuso horário local que vocês estiverem, vocês vão, de, vão aplicar esse fuso, esse fuso horário, e vocês vão ter a hora legal da passagem meridiana. Isso dá uma certa diferença, porque vai variar um pouquinho a hora local com essa hora legal. Tá? Vocês podem ter um erro e perderem a passagem meridiana se não fizerem esse, esse processo. Então, a hora legal da passagem meridiana é igual a hora média em Grinus, mais o fuso se for oeste. tá? Ou a hora vai ser a hora média em Grinos menos o fuso se for uma longitude Leste, tá? Aí você começa as observações do sol. Você pega o sextante. Eu tenho aqui outro vídeo ensinando como utilizar um sextante. Vocês podem procurar na minha playlist de navegação e de como como fazer a navegação, como utilizar o sextante, tá? Então vocês vão 5 minutos antes da hora que vocês calcularam da passagem meridiana do sol e vão lá e vão pegar o sextante e vão pegar o sol e vão trazer ele até o horizonte. E vão ficar tangenciando ali no horizonte o Sol. E vocês vão observar que o Sol vai aumentando a altitude. Quer dizer, ele ainda está subindo. Vocês estão 5 minutos antes né, da passagem meridiana. Ele vai estar tá subindo. Aí vocês vão ajustando, vão tangenciando, colocando ele sempre no horizonte. Faz um movimento de vai e vem com a mão. Tangencia ele no horizonte. Ele vai continuar subindo. Vocês vão trazendo para o horizonte de novo. Até que vai chegar o um momento que ele vai parar. Quando ele parar e não subir mais, esse é o momento da passagem meridiana. Aí vocês estão com um cronógrafo na mão, tá? que, que a gente chama popularmente de cronômetro, mas na verdade a palavra certa é cronógrafo. Vão apertar esse cronógrafo e vão lá para dentro da sala de cartas e vão anotar a hora que vocês observaram e vão ler no sextante a altura que vocês mediram do sol até o horizonte. Certo? Então, a partir da hora efetiva da passagem meridiana, vocês vão calcular a hora média em Grinus efetiva, ou seja, a hora que vocês observaram realmente entrar novamente no Manac Náutico na página diária para obter as coordenadas horárias do Sol para esse horário, a HG, ângulo horário em Grinus, e declinação. Anotar se a declinação é norte ou sul. Na página diária, os valores do ângulo horário em grinos e a declinação são para a hora média em grinos inteira. Então você anota esses valores para a hora média em Grinus inteira e faz a correção de minutos utilizando as páginas de acréscimos e correções. No Manac tem, tem, tem esses valores e lá no final dele tem a, a, as páginas amarelas, as famosas páginas amarelas, que tem correções para minutos e segundos. Então, o que vocês fizeram aqui? Vocês fizeram uma, uma navegação estimada, calcularam uma passagem meridiana de um horário estimado, mas agora vocês têm uma passagem meridiana com o horário correto, com o horário efetivo que aconteceu. Para corrigir o valor do HG, você vai na página referente aos minutos da hora da observação, a hora efetiva da passagem meridiana, e obtém o valor em graus e minutos a ser somado, ao valor da HG da HMG inteira. Ou seja, vocês vão ter o HG do Sol, pelo anacnáutico, daquela hora, certo? E vocês vão somar a hora média em -in inteira. O valor total desse HG será igual à longitude do observador. Aí você tem a sua longitude. Visto que na passagem meridiana, o Sol está sobre o meridiano superior do observador. Isso, quando ele está sobre o meridiano superior, ele vai eliminar um monte de coordenadas dentro da esfera celeste. Dentro da esfera do, que você está calculando. Tá, ele, ele vai unir vários, várias coordenadas que vai facilitar isso. Aí você, para corrigir o valor da declinação, você anota o valor da, de, da declinação encontrado no rodapé da página do Diário Náutico, que é essa aqui da foto que eu estou mostrando. Verifica se a declinação do Sol está aumentando ou diminuindo em relação à hora média em grinos. Vai na página de correções referente aos minutos e obtém o valor da correção, que é chamada de D. Com esse valor, você soma ou diminui o valor da declinação, conforme ela seja crescente ou decrescente. Isso é para vocês terem o valor da declinação do Sol bem certinho. A declinação do Sol é a declinação dele, é a distância que ele vai estar do horizonte celeste até o lugar onde ele está, a altura que ele está. Para calcular a latitude da passagem meridiana, temos que fazer as correções da altura, da altura instrumental, ou seja, da altura do sextante, para encontrarmos a altura verdadeira. Tá? Com isso, vocês têm que ter o erro do sextante na mão. Então, calcular o erro do sextante também é importante conhecer. Qualquer dia eu ensino a vocês como é que se faz isso. Tá? Aí vocês vão tendo a altura verdadeira e a distância zenital, que é a distância do astro ao zenith, que é, é Isso aqui é o seguinte. Vocês têm a distância zenital, vocês têm a, a altura do astro, né, que vocês viram. O zenit é a parte bem acima da cabeça de vocês. Então, quando vocês é, tirarem a altura do Sol, quando vocês medirem a altura do Sol, vocês vão ter a medida do Sol até o horizonte. Se vocês diminu é, diminuírem 90 disso, vocês vão ter a distância zenital, que vai ser a distância do Sol até o zênite, até a parte mais alta dele. Certo? Então, você, é, com a distância zenital e a sua declinação, calculamos a latitude meridiana. Distância zenital vai ser igual a 90 graus menos a altura verdadeira. Para encontrar a altura verdadeira, primeiro, como eu falei, saber o erro do, do teu sextante, tá? que é o erro instrumental. Com a altura instrumental e o erro instrumental, nós calculamos a altura observada. Aí você vai saber a elevação do olho em metros. Tá? E na tábua da, na tábua lá também, no anacnáutico, vocês vão ter, vão ter o valor da depressão que vocês vão ter. E vocês vão subtrair esse valor, e vocês vão obter a altura aparente. Com o valor da altura aparente, nós vamos entrar em outra tabela na coluna do Sol, referente ao limbo inferior, quer dizer, a parte de baixo do Sol, né? E ao período do ano, para encontrar o valor da correção e ser, a ser somado a essa altura aparente. Esse, esse valor vai ser por causa da refração da luz. E assim vamos obter a altura verdadeira. Parece complicado, né? Mas eu vou deixar aqui o, o link do site com essa regra, com essa receitinha toda, para vocês terem. Parece complicado, mas quando a gente faz na prática, vocês veem que é muito fácil fazer. Tá? É, é um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil, é fácil. É difícil explicar e muito difícil eu não estar no navio fazendo, porque eu não tenho aqui as cartas, não tenho sol, não tenho sextante, tá? não tenho horizonte. Então não tem como eu fazer aqui. Mas eu vou deixar essa regra de bolo aqui para vocês na descrição aqui do vídeo, para vocês é, entenderem como se faz isso bem. Tá? Então você calcula a distância zenital que é 90 menos a altura verdadeira. Tá? Você verifica se a declinação é norte ou sul, bem como a latitude estimada. Tá? A, isso no Amarac Náutico, a declinação mostra lá se ela é norte ou sul e a tua latitude estimada, também você vê se é norte ou sul, você, é claro que você vai saber qual é. Você associa distância zenital com a, de, com a sua declinação para encontrar a sua latitude meridiana. A latitude meridiana é a distância zenital mais ou menos a declinação, dependendo do caso. No primeiro caso, se a latitude e a, declina, e a declinação forem de nomes contrários, a tua latitude vai ser a distância zenital menos a declinação do Sol. No segundo caso, se a latitude e a declinação forem de nomes iguais e a, e a latitude maior do que a declinação, a latitude meridiana vai ser igual à distância zenital mais a declinação. No terceiro caso, se a latitude e a declinação forem de nomes iguais e a latitude menor que a declinação, então a latitude meridiana vai ser a declinação menos a distância zenital. Então, como vocês viram, é possível calcular a sua latitude através da altura do Sol em qualquer lugar do globo em que vocês estiverem. O que vocês precisam ter é um sextante, vocês têm que ter um horizonte para vocês trazerem o Sol pelo sextante até o horizonte e medir a altura, e vocês têm que ter um anacnáutico. Tá? Além de ter também um cronógrafo, né, que é aquele cronômetro de de corredor que marca o tempo de corrida, que popularmente é chamado de cronômetro, mas o nome certo é cronógrafo, tá? E vocês assim vocês calculam a latitude e pela hora legal, pela hora que vocês calcularam da sua passagem meridiana, vocês transformam em graus e vocês vão ter a longitude de vocês. E aí vocês têm a posição do navio. OK? Então era essa aula que eu queria dar para vocês. Eu vou deixar aqui, inclusive, um link que tem o cálculo analítico. Ou seja, se vocês não tiverem em o Manac como fazer essas contas todas por cálculo? Gente, é muito complicado, tá? E o vídeo ficaria muito longo se eu fosse fazer os cálculos aqui para vocês. Então, eu prefiro deixar o link para quem quiser, quem quiser se aprofundar mais no assunto, ir até lá. Eu sei que deve ter ficado um pouco confuso, mas voltem o vídeo, vejam novamente. Vejam lá no link, lá, o, a, essa receita de bolo, tá? E eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho do que é a navegação astronômica, ok? É, qualquer pergunta vocês podem fazer aqui nos comentários, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários que eu faço um vídeo-resposta respondendo a cada uma das perguntas de vocês sem problema nenhum. Tá legal? Então... Era esse o assunto que eu queria trazer para vocês. Deixem um like ou dislike, se gostarem ou se não gostarem. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau tchau!